Olha essa música, música top, deixa eu tirar aqui são né E a Rafael Teixeira 2018, mano eu vou trocar esse nome mano, eu vou trocar, eu tô cansado desse nome Então youtube, outubro vocês vão ver eu com o nome Gato Bandido ou Gato Armado, sei lá, eu não gosto de Rafael Teixeira 2018 Glomo hotel. O, o, onde é que eu tô? Eu vou, eu vou por onde? Pro, pro hotel. Não, obrigado por escolher. o hotel Glomo. Ah, eu vou escolher o 402. Não, aqui é o 3. E o meu é no 4. 4. Então é aqui, ó. 401, 402. Esse aqui é o meu. Vou dormir. Sono. Aí, tá v... estava cantar, beleza. Vamos um estar aqui dançando na música, né, mano? Música top. Tem dois jardins de girar. Tem esse aqui e tem esse aqui, ó, também, ó Também tem esse aqui, ó Eu mais jeito de girar, mas tem esse aqui, ó Aqui, isso aqui é mais pra fazer no celular, ó É pra ele fazer assim, ó Que isso, mano? Que isso? Lá, tem alguém aqui Ficar tá aqui dançando, né? espera ficar dançando é melhor assim, ó E dance, um Aê Oi? Alô? Não entendendo nada, mas acho que é pra descer Ai, mano, vou ter que ser no elevador. A escada tá quebrada. Ai, descer aqui na escada. Nosso cara quase morreu. Cheguei, cheguei. Não podemos levar com esse prédio, com essa nevasca. Provavelmente foi alarme falso, o teste. Acho que deveríamos voltar pro nosso quarto. Vamos 4. 4. Quatro. Ah, que susto. Você viu aquilo? Eu vi, mano. Meu Deus. Tá, todo mundo tá aqui no meu negócio. Eita. Ficou preso é, agora. Eu vou dormir. Vou girar aqui, igual um doido. Ei, que tá que tá batendo na porta. Ai, família! Tem um monstro gigante tá andando pelo hotel. Queixe que é era lá me faz, mano. Sai aqui, vou voltar a dormir, né? Tem um telefone na entrada. Se conseguimos chegar lá, podemos ligar e pedir socorro. Provavelmente vai ter que ir pra cá, né? O lugar é esse? O elevador deve estar com algum defeito. Vai ser algum tipo de piso secreto debaixo do hotel. Vamos sair daqui rápido. Aquele monstro pode vir pra cá. Não, sou corajoso. Cuidado com o piso do corredor. Ele é um mal, amaldiçoado. Que a é prova, que é a prova. vou passar isso facilmente. Mano, eu morrer. Aí, 245. Aí, abriu. Só tem a conecta Ela está morta, meu Deus. Você é muito doido. Não, nós precisamos correr de volta a entrada e ligar por socorro. Que isso? É abriu, beleza Depressa, pega o telefone para, pe... para pedir ajuda Ah, o gato Dennis, mano Gato Dennis, mano Eu vou ter que te levar pro Dennis, né? É Se conseguimos chegar ao telhado Talvez pode ser socorrido por um helicóptero Vamos Não, não, não, não Vamos morrer E agora? Como é que eu vou fugir, mano? Oh, Se queria morar aqui Vivo sem dinheiro Te enganei É, te engan... eu te enganei mesmo Ai, tu parco Mano, eu tô começando a usar mais o shift lock Antigamente não, eu usava muito É depois eu parei Meu Deus, tem que ser muito rápido E agora comecei a usar mais o shift lock Os tubos de ve a ventilação devem chegar até o telhado Vamos Vai logo, vai logo Vamos ter que ir aonde agora Meu Deus, mano eu não lembrava que tinha um rato aqui Mano, eu não vou sobreviver não Não vou sobreviver Eu posso me matar? Eu posso me matar, né? Conseguimos chegar no telhado, aê Ah não Sai daqui Sai daqui Sai aqui, ai, ah! ai, sai! O bicho tá me focando em mim, mano. O bicho tá me focando. Não vale, não vale. Não! Nem para espetar. Ô oh, jogo ruim. Esse jogo é muito ruim. Eu não posso nem espetar o negócio. Então galera, essa vida já tá para no vídeo. Falou? Jogo ruim. Eu posso nem espetar, mano. Chato.